Eu lembro da gente nadando, brincando, vindo todo final de semana com a família toda pra cá. E a gente nadava, andava de barco, brincava. Brincadeira tradicional que a gente fazia. <Sanfim> Se gera muito o rio, e eles falam que demor, vai demorar muito e eu não sei se eles vão ver ainda o rio limpo. Queria ver todo mundo andando no rio brincando a gente tinha toda uma alegria, apesar da gente ter perdido muita coisa em relação à nossa natureza, que é a nossa floresta, que é a nossa riqueza natural. O nosso rio teve no presente de nossa vida, né? Sempre foi saudado. Então essa lama, essa tragédia, esse crime ambiental que aconteceu, levou isso de nós, né? E a gente tem essa, essa interrogação, né? De quando a gente vai poder ter esse sorriso, né? Essa alegria de volta, como era antes. Era lá que a gente se divertia, né? Era lá que a gente se encontrava. A gente reunia todas as tardes. Vinha a gente do Autorã, vinha gente lá do Nacréré, do Nacnenuc. E a gente se, se, se divertia no, na beira do rio, né? E no rio também. Para as crianças. É muito difícil aceitar isso como para nós que presenciamos. Todo riso que a comunidade tinha foi-se embora como as águas que vão e não voltam mais. O rio era muito divertido para nós. Como se diz, né? O rio é nossa mãe. E agora não é nossa mãe mais, porque ele morreu. Quando dobra, eles começa a cantar um cântico do rio, que é o atu. Como que eu vou imaginar uma criança? Cantando a música do rio, falei eles ir lá agora, cantar pro rio, que o rio já é morto. Aí agora, não tem como cantar, né, ela? Porque como não vai cantar com o rio poluído? Não tem como. tinha festivais, era ali que eles se enfrentavam, né? Então era muito emocionante a, a, aquela época. Hoje você não vê nenhum, nenhum índio à beira do Uatu, é triste. Isso mudou os costumes, né? Você tinha uma juventude que tinha acesso a esporte, a lazer, né, internos aqui, a prática de exercício físico, natação no rio, a própria caça, pesca, eles eram organizados entre eles e aí com essa questão da poluição do rio, eles começam a buscar outras formas de se divertirem, outras formas de, ex de exercitarem e às vezes não vão encontrar. Então cada um se isola na sua casa, da maneira que pode, né, vivendo o seu luto individual, tentando entender o que está acontecendo de alguma forma e isso tudo vai mudar a cultura. Cheguei da escola agora, meu objetivo é ir pescar. E hoje, o que, que eu faço? Não, não tem nada para fazer. Estresse, obesidade, depressão, tudo isso causa na, na memória da gente. É muita tristeza, né? Porque. Aqui já pescaram, já teve muita água aqui que servia para várias coisas e hoje em dia não tem nada. Cada vez mais só vai piorando, eles nunca fazem nada para nos ajudar, só faz para piorar. Se continuar desse jeito, acho que não vai dar não, não tem mais vida. Vai ser mais, só mais um pedaço de deserto. Nosso povo é, um, é conhecido por ser um povo guerreiro, muito lutador e tudo, mas é um povo muito alegre, sabe? É um povo que, que gosta muito de, de alegria, de festa, de contar histórias. Ao longo de, do tempo, o nosso povo vem passando por muitos problemas, de, de destruição do meio ambiente, de imposição cultural, mas mesmo assim o nosso povo sempre procurou manter essa alegria, essa, buscar né, esse sentimento de felicidade. Até porque, para nós, o parente não pode ficar triste. Porque quando esse mundo começa a ficar muito ruim, os espíritos acham que aqui já não é lugar para nós. Vida? Não tem vida nós agora. Mataram o quê? Mataram nosso rio, tudinho, e doce. Por que que dá dinheiro para gente? Dá dinheiro para comprar oito feijos. Não precisa disso não, olha. É. Mataram... Mataram em cinco dias nosso rio doce. Mataram nossos peixes tudinho. E para que isso? dinheiro e agora o povo se vê nessa situação então é é uma coisa é, que eu vejo como desesperadora mesmo e não me Tarute criai amim iai Tarute rementa rut te cri amim iai Tarute amim iai nu nau duc inat Tarute criai nu nau duc Tarute criai nu nau vitec lu Tarute Muitas pessoas vêm aqui na aldeia, conversa com o nosso povo e falam: Ah, tal, aconteceu isso, mas eles indenizaram vocês. né E é muito pouco isso, né? Porque eles não podem dar para o nosso povo uma coisa que se perdeu, sabe? E daí é que a gente começa a esquentar a cabeça. Que o povo não pode entristecer, né? O povo não pode ficar com a cabeça baixa. Então a gente tem que bolar a estratégia. Constantemente de como voltar a ter alegria de fato, não uma coisa disfarçada, sabe? É até difícil de estar de, de tá conversando porque o povo ainda está buscando alguma alternativa, alguma solução para tudo isso. A gente pode entender como uma coisa. Uh, muito, muito séria que aconteceu com o povo Krenak é a ausência total do Estado. Ao invés deles se implicarem na questão, eles se retiraram né e passaram a administração desse desse, desse desastre né, e de todas as suas mazelas para as próprias empresas. As populações de forma geral e principalmente os indígenas e os Krenak, que foram os mais atingidos, é, eles sentem toda essa tragédia né? de uma forma muito dis distinta daquela que o acordo né, que a Fundação Renova, que essas empresas estão dispostas a reconhecer. Então, toda essa dimensão imaterial, essa dimensão espiritual, né, a construção mesmo de um sentido de vida, né, de um mundo né, que é, esses povos têm, né, é, ele não é levado em consideração, né, porque a lógica que está sendo é, colocada nessa reparação é uma lógica que faz parte de um modelo né, ocidental, né, de um modelo é, que é um modelo, enfim, corporativo, né, ditado pelas lógicas e regras que essas empresas, as né, quais essas empresas estão submetidas. Né, não é a lógica dos Krenak que está sendo levada em consideração na, na reparação. A alegria que tinha antes, hoje a gente não tem mais. O rio, na verdade, é o significado do Krenak. Muitas gente mesmo está em depressão por conta de ter aquele ritual com o rio, de ir lá tomar banho. Antes tinha muito, muitos córregos, algumas cachoeiras, mas todas estão secos. Hoje mesmo só tem essa aqui, ainda por cima secando. As empresas que causaram tudo isso, né? Vale, Samarco. o governo, eles já têm a solução, já. É simplesmente colocar projetos de sustentabilidade, alternativas financeiras. Isso é o mínimo, eles têm que entender que isso é o mínimo. E entender também que o nosso povo é um dos únicos povos que sobraram ao longo de todo o Rio Doce. Uma cultura bacana, que tem muito para poder compartilhar, sabe? É buscar ter essa, essa, essa paz que está tão longe, mas que não é uma coisa impossível. E tentar injetar um pouco de de alegria nesse povo aí fora, de, de, de paz e ver se esse pessoal começa a ser um pouco mais gentil uns com os outros, com as pessoas, porque fazer isso que eles fizeram é muito... é, é de uma maldade sem, sem limite, né? Eu acho que tira perspectivas de vida, né? Porque antes a gente estava acostumada a, a ter uma rotina, né? Hoje eu sei o que é aprender a nadar no rio, é, aprender. É, é, tenho lembranças de tudo o que já aconteceu. Os meus filhos e as gerações futuras nunca saberão o que é o, que é o Rio Doce para eles, né? Porque eles têm aí uma margem de tempo é, é, esperando que daqui um tempo vai limpar, mas o Rio Doce nunca vai ser o mesmo. Entendeu? Cutter, Taruangri, Nakatar, Taruangri, Nakangui, Taruangri, Taru Paui, Taruangri, Nakatar, Taruangri, Nakatar, Taruangri, Nakangui, Taruangri, Taru Paui. Taruangri, Nakata, Taruangri, Nakata, Taruangri, Nakangri, Taruangri, Taru Pau.